Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist, onde nós estamos mostrando como que a gente consegue utilizar todas as funções do pacote Multiplay analysis. Análise. É muito tranquilo, né, nós utilizarmos essas funções. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos lá começar. Primeira coisa que nós vamos fazer é ativar o pacote, né, então a gente ativa o pacote. E nós vamos, hoje, aprender a utilizar essa funçãozinha aqui, ó. Somar distância dentro dessa função nós vamos começar aqui abrindo o manual onde nós vamos conseguir ver né o que que a gente precisa fazer para essa função funcionar né então a gente tem aqui o nosso nome da nossa função é, temos aqui o arquivo que nós precisamos colocar né que dentro que esse dist esse dist ele nada mais é do que a nossa matriz de similaridade isso é Parte aqui, ó, esse argumento serve para indicar qual que é o número de casas decimais que a gente quer que apareça entre os nossos resultados. Plot é se a gente deseja que apareça um gráfico, daqui a pouquinho a gente vai ver. E nesse gráfico a gente pode configurar ele de diferentes formas, né? Mexendo aqui no layout. Type, ou alterando o título, o tamanho da letra, a cor da letra e aqui por último a paleta de cores. É, Para ficar mais claro, vamos vir aqui, vamos coletar o exemplo, Ctrl-C, vou colar ele aqui, Ctrl V, e vamos executar comando por comando. Né? Então, inicialmente, a gente está criando aqui uma matriz chamada dist. E dentro dessa matriz chamada dist, nós temos aqui, né, é uma medida de dissimilaridade construída a partir né, de 10 indivíduos, utilizando aquela distância euclidiana. Mas o que importa, né, nós criamos esse objeto que vai conter a nossa distâncias, né, dois a entre os nossos tratamentos e coloca aqui dentro a função. Só de fazer isso, nós já vamos ter aqui todos os nossos resultados, né? considerando aqui o default do nosso programa. E veja que legal, né? nós ob conseguimos obter aqui várias informações. Nós conseguimos obter aqui algumas informações que nos indicam qual que é a dissimilaridade média de cada um dos nossos 10 tratamentos, né? que está aqui como sendo o nosso nome de linhas, é, de forma que a gente já consegue verificar e afirmar que o genótipo 8 é aquele né, que tende a ser o mais diferente dos demais. É, ou melhor, né, o genótipo 6, que tende a ser um dos mais diferentes dos demais. É, e essa informação a gente até consegue né, verificar aqui na figura. Que nessa figura nós temos as nossas medidas de dissimilaridade com valores variando entre zero até o máximo valor de dissimilaridade, que foi 10,55. E olhando aqui pela cor, né, nós conseguimos verificar muitas coisas legais. Inicialmente a gente consegue ver que os genótipos mais diferentes que nós temos é o 6 e o 10, né? que se a gente for, consegue ver que é o azul mais forte que nós temos. E a gente consegue ver que realmente o tratamento 6 ele se diferiu da maioria, já que nós temos aqui uma cor bem mais forte. É, além disso, nós temos aqui a distância mínima, né? distância máxima, é, em relação a cada um desses tratamentos, e nós conseguimos ver aqui nas últimas colunas quais são os tratamentos mais próximos e mais distantes. Por exemplo, o tratamento mais próximo do tratamento 1, né, o mais similar a ele foi o tratamento 9. Okay? Então, se a gente for olhar aqui o tratamento 1, de fato, o tratamento 9 foi um dos mais parecidos, já que tem uma das menores medidas de dissimilaridade. Né? Já aqui para o nosso genótipo 5, por exemplo... Para o nosso genótipo 5, o mais próximo foi o 10, ok? Aqui pelas cores a gente conseguiria ver né, que aqui é o dos 5, um dos mais próximos realmente foi o 10. onde a gente tem uma tonalidade vermelha mais escura, indicando valores próximos de 0 para essa medida de similaridade. Então o mais diferente né, foi o genótipo 6. É, então, essa função ela é muito bacana, inicialmente por nos permitir resumir algumas informações muito importantes, a gente saber quais são os genósticos mais próximos, mais distantes, né, em relação àqueles nossos tratamentos que a gente está estudando. E além disso, eles também nos dão a nossa matriz aqui de dissimilaridade, apresentada por meio de escala de cores. E isso daqui né, facilita muito a nossa interpretação visual, que a gente vai bater no olho e a gente consegue tirar muitas informações. Né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o nosso tratamento 2, 3 e 4, né, eles são bem parecidos, talvez são até indivíduos aí aparentados, né, que, é que a gente está trabalhando com genótipos. A gente consegue ver né, aqueles que são mais dissimilar dos demais, né? Essa corzinha azul, a gente tem maiores medidas de dissimilaridade. O 8, a gente consegue ver também que é bem diferente em relação a muitos tratamentos, né? O 10, a gente consegue ouvir que ele é o mais diferente de todos, né? Em relação ao 6. E, dessa forma, né? a gente consegue tirar muitas informações legais. Só continuando aqui para a gente ver, né? Nós temos aqui algumas outras funções, Aqui eu estou colocando o nome em cada um dos tratamentos, né? então basta colocar nome nas linhas e nome nas colunas, colocar novamente aqui ó, na nossa matriz, na né? nossa função soma Distance, distância, e vai colocar aqui o nome dos nossos tratamentos. Né? Fica muito melhor para a gente colocar no nosso trabalho. E mexendo aqui nessa função type, a gente consegue colocar, né, para mostrar só a parte de baixo da matriz ou só a parte de cima. Existem algumas modificações aqui. Aqui nós estamos criando paleta de cores só para vocês verem que é possível nós também conseguimos colocar diferentes paletas de cores aqui nessa nossa figura, né? Então aqui a gente tem algumas cores diferentes. Se eu colocar aqui, ó qual Igual a 3, já tem outras cores diferentes. Da mesma forma que quando a gente vai mexendo aqui no layout, nós conseguimos também ver layouts bem diferentes, né? Então, é uma funçãozinha bem fácil de utilizar, bastante útil. Eu espero aí que vocês gostem que ela seja bastante útil, útil para vocês, ok? Beleza, então pessoal, até aqui a próxima aula, né? Onde nós vamos apresentar aqui as nossas próximas, as nossas outras funções desse pacote. Até mais.